Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre captação de áudio. Quando a gente começa, a gente não se preocupa tanto com tudo isso que envolve o audiovisual. A gente primeiro quer ter uma boa história para contar, depois você vai passando o tempo, você vai vendo que além de uma boa história, você precisa ter bons vídeos, tanto na questão visual quanto na questão de captação de áudio. O visual até passa, muitas vezes você erra no ajuste de cor, você erra no balanço de branco, você coloca um lute que você deixa muito escuro, muito claro, enfim... Você não deixa do jeito que você queria. Isso até passa, mas um áudio ruim, ninguém consegue assistir por muito tempo. Já desiste de assistir na primeira vez que você acessa aquele vídeo. E comigo não é diferente, quando eu busco alguma coisa na internet que o áudio não é bom, por mais que eu precise daquele conteúdo, eu já passo para um outro, paro de assistir. Quero falar com você sobre esse microfone de lapela da Rode, o SmartLav. Ele é feito para plugar em celular. Mas ele é um excelente microfone, inclusive o som agora está sendo captado através dele. Não sei como está, mas daqui a pouco a gente vê quando estiver na edição. Só que eu não consegui utilizar na minha, na minha câmera, né, que eu tenho, que eu tenho uma Sony A6400, porque eu não tinha um adaptador. E aí, Giovanni Poer me indicou esse daqui, um adaptador, para poder usar este microfone lapela no Rode Wireless que eu tenho, que está plugado lá na câmera, e eu estou com... O transmissor aqui comigo Isso facilita demais a vida da gente Porque, ó, que nem agora Eu posso até, não vou levantar, senão vai cortar ó, A parte superior do vídeo Mas, olha, eu tô com ele aqui no bolso ó, O transmissor Com o adaptador aqui E o meu microfone lapela Ligado nele E lá na... Na câmera eu tô com o Rode, o receptor Vou tentar aqui até fazer uma gravação ó, com o meu celular para mostrar para vocês como tá essa questão agora aqui então, ó, Como tá o meu set de filmagem agora aqui, hoje Inclusive, gente, ó, tá aqui o Rode E o transmissor tá aqui, lá tá o receptor, o transmissor e aqui o cabinho E o interessante, olha, eu tô com filtro ND aqui, eu tô filmando à noite, com a iluminação controlada só que eu identifiquei o seguinte quando eu vejo que está estourando branco ali mesmo com a regulagem que eu faço na câmera de abertura abertura do viturador, de velocidade eu não mexo no ISO, eu deixo sempre o ISO mais baixo possível. Só que eu consigo ajustar aqui, olha só, eu vou deixar que ele vai escurecer, eu ajusto o filtro ND. Se eu colocar ele numa posição aqui zerada, ele não vai influenciar em nada. E se estiver estourando demais, eu vou e regulo. Então quer dizer, eu tenho feito isso e eu acho que tem ficado bom. E, mas não é só por isso que eu queria falar com vocês hoje. Tenho investido nesse canal com os conteúdos que eu tenho gravado sobre saúde e segurança. Eu tenho o um canal há 10 anos, 11 anos, mas de fato tenho investido uns 2, 3 anos nesse canal criando conteúdos. E hoje é uma marca histórica. Hoje nós chegamos à marca de 400 inscritos. É claro, tem gente que comemora é 10 mil, 1 mil, 1 mil inscritos, 10 mil, 1 milhão. 100 mil, mais 400 pra mim não é todo mundo que consegue. Então eu tô muito feliz hoje e eu olho participante por participante. Esses dias teve um que se desinscreveu, eu acredito que não fez de propósito, que muitas vezes clica e desclica, né? Mas eu fico assim, observando cada um, cada um que é adicionado, eu fico feliz e quando alguém se desinscreve eu fico triste. Mas eu quero comemorar com você e que você compartilhe esse conteúdo. Eu vou começar a fazer mais vídeo disponibilizar. Olha aí no meu canal, tem vídeo-aula falando sobre percepção de risco, sobre inspeção, sobre diálogo comportamental. Esses conteúdos normalmente você paga para alguém ministrar o treinamento na sua empresa. E eu criei esses conteúdos, estão disponíveis aí no meu canal. Só peço que você se inscreva quando você consumir um desses vídeos. Não seja egoísta de consumir e não deixar o seu like lá e compartilhe. E se você precisa de coisas... Parecidas, treinamentos para sua empresa, para sua casa, enfim, seja o que for na questão de saúde de segurança, só entrar em contato comigo, Romildo Cavalcante, nas minhas redes sociais. Tem um e-mail, Romildo Cavalcante, segue gmail.com e eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz e eu faço. Beleza, até mais.